Na continuação da aventura de Baldur's Gate, após resolver os problemas nas minas de Nazkel, o grupo seguiu até o prefeito para concluir a missão. Stand away, Decidimos aí seguir com o grupo para a festa próxima da cidade no mapa Carnival. Chegando lá, você tem várias tendas para fazer apostas e nada demais. Numa dessas tendas menores, você vai encontrar um comerciante te vendendo uma poção que aumenta drasticamente sua força e diminui muita destreza e constituição. E outra poção que aumenta muita inteligência e diminui demais a força. Não compre, não vale a pena, porque vai jogar seus atributos para nível 3, e os atributos aumentados vai para nível 25, mas mesmo assim não vale a pena. Tell me. Outro detalhe é não entrar nas barracas que você pode apostar, pois em uma delas tem um ladrão chamado Vitiari que irá te roubar e não tem nada que você pode fazer para deter. Seguindo mais à frente, encontramos outra barraca menor, com um homem ameaçando uma mulher, dizendo que ela é uma bruxa e que precisa matá-la. Cuidado com as respostas que você dará, pois ele ameaça matá-la caso você reaja. Você percebe durante um diálogo que ele fala muitas coisas sem nenhum sentido e que vai decidir matá-la injustamente. Fica a critério de, de cada jogador escolher o que vai fazer. Eu decidi por defendê-la. O mago se chama Zordral e a sua rival se chama Benta. Aos poucos, você tentará convencê-lo de não matá-la. Seguindo as respostas, chega um determinado momento que você irá lutar contra ele, mas muito cuidado, ele é muito forte. Lutei com ele uma, duas, três, quatro, cinco vezes até que por fim consegui matá-lo. About me, oh. what do you need? Tell me. Felt, oh, like, I'm A estratégia aqui foi utilizar o staff, que consegue atrapalhar ele a conjurar as suas magias. Utilize as poções de rapidez que você tem. Ele tem uma magia de pânico muito forte e como o meu grupo ainda é nível 1 e 2, a magia consegue ter uma eficácia muito alta. Assim que você derrotá-lo, Benta conta que ele sempre perseguiu sua família e nos dá um antídoto. Vale a pena o esforço, pois ele vai dropar uma roupa de mago que é relativamente boa. Após essa luta, a cena subiu de nível e aí continuamos a explorar o local até que encontramos um vendedor anão dizendo que possui um pergaminho que pode liberar uma mulher que virou pedra há muitos anos atrás. Vale a pena comprar, pois a nova personagem vai querer entrar para o seu grupo. Essa personagem se chama Browning. Clive. É so again. Uma sacerdote de tempos, que possui magias muito úteis. Adquira alguns itens para ela e siga a aventura. Nesse momento, resolvemos explorar um pouco o mapa pois o nosso grupo está com um nível muito baixo e estamos passando muito aperto durante as lutas. Segui para um local logo à direita do mapa, ao lado do mapa Carnival. Durante nosso descanso tivemos um sonho. Nele sonhamos com Mula Rei, o inimigo das minas de Naskel. No sonho ele está inchado e cadavérico e uma faca de osso aparece e ele nos olha com pavor e medo achando que vamos dar um fim nele com a faca. Mas durante o sonho, nosso personagem decide não cravar a faca. Ele te olha com um ar de felicidade e grato pela sua atitude. A faca se volta contra você e uma voz diz Você aprenderá. No mapa, tivemos que salvar uma vaca do fazendeiro contra um grupo de, de Exvart O fazendeiro agradece a ajuda e te dá uma missão. Mais à frente, toma cuidado, pois existe um grupo de gigantes bem forte que vai trazer um desafio significante. Observe a batalha. Straight. What do you need? Uh. Oh. Uh. <laughs> You're a queer fellow. Hello. Oh. What do you want? Nature's servant awaits. We're all doomed. Oh tell me. I've got this. Yes, or oh, omnipresent authority you will smash your face. Life is sure if you want. No! Give it to me straight. Uh, can I help you? I can, but try. Yep. What do you need? Um, don't worry about me You have need of me? I'll do my best ah! Ah! My wounds are too bad <laughs> I am a dead yes? man Our quest is very- What is the point? go hey, Kill me. Thy temper Shield! part uh. uh, uh. is your command? If Tempest will uh. I still it. It oh was. Me straight. Our quest is great. Ao fim dessa batalha o Khalid acabou morrendo, eu resolvi seguir mesmo assim, depois eu ia reviver ele em outro local. Antes de continuar com o objetivo principal, fui viajar até Beregost, mas como Baldus Gate é implacável, fomos atacados por um grupo de bandidos. You're a queer fellow. What do you want? I've done had enough of this. So I kick him in the head. So I kick him in the head. He was You've a task? So I kick him in the head till he was dead. What do you need? <laughs> By Temper Shield! Nature, as you direct a luta. Eu achei que eu iria morrer, mas foi relativamente fácil. Continuando a viagem, seguimos até a estalagem do Braço Amigo, para reviver o calde no tempo que tem lá. Voltamos para Berregocho, uma criança diz que o pessoal do Fleming First está te procurando e que vocês estão muito conhecidos na cidade pelos feitos na mina. Todos estão muito felizes com as coisas que vocês fizeram. Pelo que a criança fala, os flaming First estão te procurando, mas parece que não é nada de mal. Bem meus amigos, se gostaram da gameplay deixem seus comentários e se inscrevam no canal. Um grande abraço, um beijão, tchau, tchau.